Estamos aqui para a entrevista com o Thais Rodrigues de Oliveira e com o Marcelo Henrique da Costa, que são os criadores, gerentes de, gerentes, de certo modo, do projeto Diário de Quarentena. Os dois são docentes da Universidade Estadual de Goiás. Eu sou o Ian Marino, pesquisador do Centro de Humanidades Digitais da Unicamp. E me acompanhando nessa entrevista, eu tenho comigo a Amanda Mutezino, que também é pesquisadora do Centro de Humanidades Digitais da Unicamp. Para começar, eu gostaria de perguntar é, para a e para o Marcelo, se eles podem contar para a gente é, como foi que surgiu a ideia de criar esse projeto, se a ideia foi de um de vocês dois especialmente, se os dois debateram juntos. Contem para mim do embrião, de antes do projeto se tornar uma realidade concreta, se possível. Bom, primeiramente, quero agradecer aqui a Amanda, ao Ian, pelo convite realizado. É, ficamos muito felizes aqui em nome da Universidade Estadual de Goiás eu e o professor Marcelo em é, participar dessa entrevista com vocês. Bom, sobre o podcast Diários da Quarentena, né? Eu acho que, na verdade, ele surge, e aí Marcelo me ajude a lembrar, né, de, desses momentos, ele surge primeiramente da necessidade que nós tínhamos também compartilhar as nossas experiências, né, no momento da pandemia, que foi um baque para todo mundo, né, eu lembro que nós começamos a trabalhar em março, né, as aulas voltaram em março, a primeira semana é, a gente deu aulas normalmente, e de repente no meio da semana a gente já, se não me engano, 16 de março, né, que foi o dia, né, aqui no estado de Goiás que a gente teve que, é, parar tudo e aí fazer o, o, a nossa atividade de casa, né, então eu acho que em primeiro lugar foi tentar dar vazão às nossas experiências, né, nós professores e nós também dentro do Crialab, que é o laboratório que nós temos é, na universidade, né, é de pesquisas criativas na área do audiovisual, é, de contar para as pessoas como, como que estava sendo aquele momento né como estavam sendo as experiências né os novos métodos de trabalho é, e principalmente as nossas angústias aflições sobre esse momento que foi tão desafiador né é, em um primeiro momento a gente tinha pensado a gente pensou o podcast né a gente não não imaginou que ele teria um alcance como teve né que a gente receberia é, áudio de pessoas do Rio de Janeiro, de Santa Catarina. Então, esse material ele circulou na internet, né, de uma forma muito positiva. E nós fomos, fomos recebendo esse material também para compartilhar experiências, né, e relatos de pessoas do Brasil, de diversas regiões do Brasil. Se o Marcelo quiser ajudar aí a completar. Quero. É. É. Bom, é. Foi, foi assim, muito estranho, né, e, a, e a Amanda? porque, por exemplo, eu eu sou um professor de segunda-feira, né, eu dou aula, sempre dou aula na segunda, e aí dia 9 de março a gente voltou às aulas, eu dei aula, e no domingo seguinte, que foi dia 15, à noite, o governador decretou o fechamento de tudo, né, das escolas públicas, da, das, das universidades, do comércio, e segunda-feira, dia 16, mas tudo fechado. É, então, por mais que a gente estivesse assim, acompanhando, a, enfim, né, toda, toda onda, enfim o, o desenrolar né da do espalhamento do vírus pelo mundo afora, aquilo parecia que estava tudo muito distante de nós ainda, sobretudo uhum. para nós que estávamos em assim, um estado no meio do Brasil, a gente ainda estava acompanhando assim, ah chegou no Rio de Janeiro, alguém contaminado em São Paulo, e de certa forma aquilo... Assim, já estava próximo, mas a gente não imaginava que estivesse tão próximo. Então, foi um, um, um susto, né uma um, um inesperado muito grande, né porque a gente não esperava que fosse tão rápido nem tão repentino. É, e aí foi um choque geral né do fechamento das coisas, do medo do contágio, é, um universo assim, muito desconhecido, sem saber o que, que ia ser, como é que isso ia acontecer. É, e, e, e, enfim, foi muito foi muito difícil. A nossa universidade ela é uma universidade de pequenas, pequenas comunidades, né? então, nós estamos espalhados em 41 localidades pelo Estado. É, então, você fechar uma instituição desse tamanho, que está tão espalhada pelo Estado todo, de uma hora para outra, é, levou um tempo assim, para a gente também conseguir é, reabsorver, né? e, e parar, conseguir parar um pouco para pensar como é que seria dali em diante porque a universidade resolveu não parar, resolveu continuar as atividades e a gente não sabia direito como é que isso ia ser e, nem, e não sabia também como é, como é que a gente ia, ia, ia sobreviver esse momento, né? É, e aí, aqui no laboratório, a gente trabalha também com a produção de conteúdos para a rádio e para a TV universitária, e a época nós tínhamos, eu acho que, uma equipe de umas 30 pessoas, entre professores, servidores e estudantes envolvidos na produção dos conteúdos, tanto dos projetos que são de outras áreas, aqui do laboratório, mas, sobretudo, dos projetos da rádio, da TV, que, enfim, absorve, de certa forma, a maior parte do nosso tempo. É, então, para além dessa questão da paralisação daquilo que era convencional, né, lá em 2020 a gente teve que começar a pensar também como é que ia ser o processo de retomada da produção dos conteúdos, que a rádio e a TV ia continuar no ar. É, e aí a ideia da gente ampliar a produção dos podcasts de modo particular se deu também por conta dessa, de certa forma, facilidade de produção que o podcast possibilita. né Enfim, ela... É um tipo de conteúdo que é, do ponto de vista técnico, um pouco menos exigente né, do que os conteúdos audiovisuais, mas a gente aprendeu que, durante a pandemia que, enfim, né, toda aquela preocupação que a gente tinha com qualidade de imagem, de câmera, enfim, isso tudo foi readequado para a situação que demorou bem mais tempo né, do que a gente previa, que o primeiro decreto do governo foi de 15 dias, e a gente acabou ficando, né, assim, meses... Depois, dois anos, dois anos e tanto, sem aula presencial, então, enfim, é, o podcast acabou sendo também, assim, investir no formato, né, podcast acabou sendo também uma, uma forma da gente conseguir produzir, considerando as relações aí, de, as condições de temperatura e pressão da pandemia, é, e aí uma das produções mais relevantes que a gente teve nesse período foi o foi o Diários, uhum. né, da Quarentena, que a gente teve assim muitos episódios de participação, como a Thaís já colocou. É muito interessante. Me explica só uma coisa para ficar um pouco mais claro. Então, vocês dois, além do trabalho docente dentro dos cursos de cinema audiovisual, tem então uma produção de conteúdo audiovisual que acontece de forma perene, já acontecia antes da pandemia, na televisão, na rádio universitária. Então, de certo modo, me corrija se eu estou errado, o podcast ele é uma espécie de continuação na ideia de continuar produzindo conteúdo, só que ele é adequado às demandas do presente. É mais ou menos por aí? Sim, mais ou menos por aí. É porque a, antes da pandemia... É, a gente não trabalhava tanto, né, Thaís? Com... Não tinha com... tanto conteúdo de podcast, assim. Isso. Na verdade, o podcast também é algo bem recente, assim, essa, essa difusão dos podcasts também. Eu acho que a pandemia acabou ajudando, em certa medida, em certa medida principalmente no Brasil, né? Nessa difusão de podcasts. Então, foi um, um tipo de material que a gente olhou com carinho para começar, então, a produzir, né? Já que a gente teria condições no, no remoto, né, é, a partir do MP3, de produzir materiais com qualidade, né, e aí a gente mandava é, as instruções para todo mundo de como deveria ser aquela gravação do áudio, né, para, então, poder publicar os materiais. Né? É, e, e também a, a própria comunidade universitária começou a se despertar para a potencialidade desse, desse Sim. formato, sabe? Então, a gente começou a ter vários pedidos, acessos de professores com vários projetos que queriam incluir a produção do podcast como um dos, dos produtos de divulgação científica das suas pesquisas, seus projetos. É, assim, e, assim, dois anos depois, hoje nós temos em processo de produção uns, uns 20 produtos, né, Thaís? Por aí, aproximadamente. É, que estão, assim, em processo de produção, é, simultâneo. Então... É, hoje a gente tem uma equipe grande de alunos, professores de várias áreas de conhecimento, vários cursos, vários, várias regiões do estado, né? assim, desde podcast na área de saúde, é, cuidados animais de bovinos, uhum. é, cinema, uh, matemática, matemática, arqueologia, enfim, cinema, educação. Então tem é, muita coisa acontecendo. Que, que enfim que a gente avalia também que tem a ver com um pouco com essa assim, com essa faísca né com essa ignição que a gente começou lá com o Diário da quarentena e com outros podcasts é, que a gente desenvolveu aqui mas também com essa com esse aumento da sensibilidade com essa mudança tá? com, né de capacidade é, acadêmica em, em trazer as tecno... assim as possibilidades e produção de conteúdo a partir das tecnologias digitais. que estava aí desde sempre, né? Assim, já há algum tempo disponíveis, mas sempre com muita dificuldade dos professores, sobretudo os universitários, de compreenderem que, que enfim, isso também é uma forma de difundir conhecimento, é uma forma também de, de ensinar os alunos a, a processar o conhecimento aprendiz, aprendido, né, nas, é... nas disciplinas. Muito então, obrigado. Mas esse, esse foi o primeiro, o Diário de Quarentena, foi o primeiro podcast que vocês trabalharam ou foi um dos primeiros nesse momento de entrada da pandemia? Foi um dos primeiros. Antes a gente teve o Pipocast, né, Marcelo? Vocês produziram... É, que, foi, que era onde, na área de cultura geek, cinema, mas foi, foi mais um experimento. Eu acho, eu acho que a gente fez, assim, uns dois ou três episódios. É, e aí, no período da quarentena, a gente começou com o Diário da Quarentena também com o Som, do, som livro, do Livro, que a gente começou a preparar um pouquinho... Na verdade, o projeto do Som do Livro é, ele foi um pouquinho anterior ao diário da Quarentena. A gente estava preparando o projeto quando a quarentena começou, e foi um, um projeto de é, difusão de, de é, obras literárias a partir é, também da locução de trechos dessas obras pelos seus próprios autores. Então, a gente preparou o projeto, é, fez a divulgação e aí os autores mandavam para a gente os áudios uhum. e aí a nossa equipe é, sonorizava faz, né isso né fazia pós produção com exceção sessão de fim dos, dos, dos sons dos música, efeitos, é música e tudo mais entendi então, me explica uma coisa, então, agora. Como que vocês fecharam exatamente a ideia de como seria o recorte editorial? Porque, assim, então tem o formato podcast, que é um formato que vocês perceberam como uma espécie de demanda do, daquele tempo. E aí tem a questão de usar o, o modelo específico dos diários que vocês acabaram escolhendo. Como que foi? Tanto as, essa definição exata do que vocês fariam, quanto como isso evoluiu no tempo. Vocês comentaram do choque do momento de 16 de março em que se coloca a paralisação. Entre a paralisação, o surgimento da ideia e o começo da materialização disso, vocês conseguem narrar para a gente esse processo? Eu sei que já faz dois anos, mas mais ou menos, hum. para a gente ter uma ideia de como foi, pegar uma cola aqui no YouTube, só um ah. <risos> primeiro eu me lembro desse susto, né? Como eu já disse, assim, que a gente teve é, era mais ou menos todo mundo se perguntando, e agora como vai ser? Como vai ser a nossa vida não só profissional, mas também como vai ser a nossa vida pessoal, que a gente agora está 24 horas em casa e a gente tem que se adaptar, é, ter horários, né, para cumprir ali a nossa demanda profissional e estar tá em casa e não poder, né? Às vezes até fazer compras, fazer compras por aplicativo, né? Com medo, né? De se contaminar, né? Porque não, a vacina demorou a sair, como nós sabemos, né? Então, primeiro teve esse, esse, esse medo e, e a gente compartilhava muito isso entre os colegas, né? Principalmente no Cria Lab. Ai, que como vocês estão? O que vocês estão fazendo e tal? E aí, de repente, numa dessas conversas, em março ainda, a gente falou, ah, por que, que a gente não faz um podcast sobre isso? Né? É, outras pessoas também, né, na nossa comunidade, né, na UEG, como o professor Marcelo bem colocou aqui, que está espalhado em várias cidades no estado de Goiás, outras pessoas também na nossa comunidade podem mandar né, é, esses relatos e compartilhar como, como tem sido essa experiência, e talvez vai ser uma forma... É, da gente ajudar outras pessoas, né, compartilhando essas, essas realidades, para que a gente conheça também outras realidades, né, o que, que essas pessoas estão passando. Então, já no final de março, a gente já começou ali a, a pensar, a, a meio que já fazer uma estrutura de como seria, então, é, esse podcast. E aí, de fato, em abril, a gente começou a, a rascunhar mesmo. Ah, então, como seria? É, vão ser relatos individuais, né? Porque a gente começou a, a, a pensar se cada um mandaria isso no WhatsApp e depois a gente gravaria, né? Mas não, vamos pegar mesmo esse formato de, de diário, cada um manda via WhatsApp ou via e-mail, né? Grava de casa. Quem quiser contribuir aí, essa contribuição, né? Era uma contribuição livre, né? Quem quisesse é, mandar o seu relato, pessoal poderia mandar né bastava nos enviar a, o relato e a autorização né porque a gente pegou a autorização de todos os de todos os participantes do do diários da quarentena para a gente divulgar esse material né manipular a voz das pessoas né que para ter um tratamento de áudio né um pouco mais refinado né para para o podcast e aí a gente fechou algumas perguntas, né, e, e algumas pequeno, alguns pequenos textos para começar a divulgar, em abril a gente divulgou esses textos na internet, para então receber esse material, né, então um, um dos textos era mais ou menos assim, a gente é, pedimos a você que nos ajude a, a capturar a história desse momento, né, que estamos vivendo, é, nosso desejo é é, criar uma coletânea de narrativas sonoras sobre é, o que você tem sentido durante a pandemia, né, que podem ser úteis para futuras gerações, que pode, podem ajudar a preservar a nossa história. Né. Então a gente começou a divulgar é, já em abril esses cards no Instagram, né, nas nossas redes não só nas redes é, sociais da do CriaLab, da rádio Ueg educativa e da TV, da Ueg TV, mas também nas nossas redes pessoais, né, como professores, né, para a gente tentar é, chegar em mais pessoas, né. É, e aí já em abril a gente começou a receber alguns materiais, né, que aí é, a gente recebia no WhatsApp, por e-mail, é, algumas pessoas mandaram é, para o WhatsApp de professores do curso que ficaram sabendo do podcast, falaram assim: ah, vou mandar meu, meu áudio para você, você encaminha para o pessoal editar, né? Então a gente recebeu esses materiais ali já em abril e dividimos uma equipe, né, sob minha coordenação e do professor Marcelo, para que pegasse esse material, que a gente editasse, então verificasse a qualidade do som, né, se não tinha muito vento, se não tinha muita interferência. É, de ruídos né, que pudessem atrapalhar o entendimento da fala da pessoa e a gente não cortou né, em todos os materiais que a gente recebeu de, de gravações nós não é, cortamos as falas das pessoas, nós trabalhamos com o material que elas mandaram, a única coisa que a gente fez foi é, ah, se tinha um vento ou alguma coisa ali a gente é, tratou um pouquinho esse som de vento e tal, mas cortar o relato da pessoa, a gente não a gente não manipulou isso a gente só acrescentou é, sonorização né, as falas dessas pessoas. Então, nós temos um depoimento de uma profissional da fisioterapia, que ela conta né, do preconceito que ela jamais pensou que viveria por ser uma profissional da área né, da fisioterapia, trabalhando na UTI diretamente com, com pessoas infectadas. E que, pelo trabalho que ela estava desenvolvendo, por conta dele, ela ficou infectada e ela internou e quase né, quase faleceu, foi muito difícil. Então, ela conta essa, essa história e aí a gente vai sonorizando com som é, de máquina, né, de UTI, é, o, alguns sons que ela traz também, tentando construir essa paisagem sonora da história, do relato é, de cada uma das pessoas que participaram, né? Eu encontrei aqui uma chamada que a gente usou para fazer a divulgação é, que foi postada no YouTube no dia 25 de maio de dois mil, 2020. Vou, posso compartilhar ela com vocês aqui? Dia 25 de maio, se não me engano, foi o dia também da primeira... Deixa eu só conferir aqui. Do primeiro episódio que a gente publicou. Aí aqui a, a legenda diz: é, Como você está lidando com a pandemia de Covid-19? Você está abrigado em uma casa ou é um trabalhador essencial? Você está com medo? Quem, que lembranças dessa época você acha que ficaram com você? Como é o dia fora da sua janela? Se a quarentena terminasse amanhã, qual seria a primeira coisa que você faria? Bom, e aí. Ah, eu um, eu é isso mesmo. Falou. Ah, vocês ouviram? Você está passando a quarentena em casa ou tem que sair para trabalhar? Que lembranças dessa época você acha que ficarão com você? Se a quarentena acabasse amanhã, qual seria a primeira coisa que você faria? A rádio UEG Educativa quer ouvir você. Estamos colecionando histórias de vida gravadas durante esse período desafiador. Compartilhe sua história no novo podcast da Rádio Ueg Educativa Diários da Quarentena. Nos envie um áudio de até 5 minutos ou um texto de até mil palavras. WhatsApp: 62 983 250227. E-mail: radio@og.br. Nos ajude a capturar a história em construção. Oi, foi isso que eu essa foi uma das chamadas que a gente utilizou. Uhum. Aí a gente passava em todos os eventos da UEGTV, né, Marcelo? Uhum. É, que também com a pandemia, a UEGTV passou a abrigar vários eventos da universidade, né? Uhum. É, então também a gente teve uma boa divulgação aí com essas vinhetas na UEGTV. E a nossa primeira publicação foi... Dois dias antes dessa, dessa chamada que o professor Marcelo colocou, a, no, a nossa primeira publicação foi dia 23 de maio de 2020, com o um áudio de uma das docentes do nosso curso, né, que então inaugurou os nossos, os, os relatos, né, que a gente então tinha recebido. Muito, muito legal, já adiantou algumas questões muito interessantes que a gente teria sobre o processo de difusão e de coleta, né? como vocês fizeram para divulgar e para coletar esses materiais. É, e aí, eu só queria que vocês esclarecessem um pouco, vocês falaram da equipe, então nós temos vocês dois coordenando esse projeto, quem compõe a equipe que também trabalhou no Diário de Quarentena? É um projeto que inclui estudantes, inclui funcionários da rádio, da TV, da UEG, explica para a gente, por favor. Sim, sim, é um projeto que incluiu não só docentes, né, eu e o professor Marcelo nessa coordenação, mas também contamos com funcionários e estudantes. Naquele momento, a gente contava com uma estudante, Yara Cristina, que ajudou na edição de som do, dos materiais, tinha mais dois outros estudantes que ajudavam nessa organização do material que, que chegava nos e-mails, né, que chegava também é, pelo WhatsApp da rádio, e um técnico administrativo que auxiliava também e é, que ajudou na criação. É, na verdade, três técnicos administrativos que ajudaram na, na criação do material naquele momento. Né, Marcelo? Isso. Em relação, vocês estão então colocados na universidade, numa universidade estadual, vocês estão ligados à TV, à rádio dessa universidade. Esse projeto em especial, ele teve algum tipo de financiamento específico, ou ele se colocou dentro dos demais projetos e, e se excluiu dentro das outras atividades que já havia, que já estavam acostumados? É aqui, assim, a gente não tem um financiamento por projeto. A gente tem algumas bolsas, que são bolsas da universidade, que estão vinculadas à extensão, às vezes à pesquisa, bolsas de permanência. Então, parte dos alunos que trabalham conosco, eles são eles são bolsistas da universidade. E aí, eles se vinculam ao laboratório, porque eles precisam prestar uma carga horária de contrapartida para a instituição em função da bolsa. Então, digamos assim, se houve algum tipo de financiamento, foi foi a partir desse... Desse, dessa via, a gente não tinha um, um financiamento específico para... Para produção, né? Para esse projeto. Não, não. Né? Isso, a gente, tem, a gente tem vários projetos que são financiados, com recurso de lei de, lei de incentivo, enfim, de é, CAPS, de outras fontes, mas, particularmente, esse é, possuía, não possuía um financiamento específico, mas, enfim, de certa forma a gente recebia um financiamento assim genérico que não era só para esse projeto mas eram para os estudantes que estavam por meio de bolsa né para os estudantes que estavam atuando com a gente na época e os estudantes mudaram mas a, a política de bolsas da universidade ela continua a mesma entendi entendi eu acho que sobre a parte infraestrutural do projeto para mim já está suficiente eu queria fazer umas perguntas sobre a coleção mas sei que a Amanda queira colocar mais alguma coisa sobre a parte infraestrutural, Amanda? Não sobre a parte infraestrutural especificamente, mas eu queria fazer uma pergunta. Que vocês falaram que vocês, quando vocês começaram o projeto, vocês não tinham dimensão do, do rumo que ele ia tomar, né? Vocês falaram que vocês conseguiram alguns relatos de fora aí de, de Goiás. E aí eu queria saber, então, quando vocês começaram, vocês tinham a ideia de atingir mais a, a universidade mesmo? A, as pessoas que enfim, relatos das pessoas que estavam mais próximas a vocês, ou vocês tinham, tipo, essa intenção, pretensão de, de ir mais para longe. E, e ainda nisso, é, vocês perceberam que eu vi que o projeto foi de março a dezembro, né, de, de 2020. Uhum. Uh, se teve alguma alguma época, né, algum mês que, que tiveram mais relatos, ou relatos específicos de uma região, ou, ou não, foi, foi bem esparso, assim. Bom, é, no início do projeto, respondendo a primeira pergunta, eu confesso que eu imaginei que seria um projeto mais é, voltado para a nossa comunidade, para a comunidade acadêmica, né, para os professores que estavam ali, é, nossos vizinhos aqui em outras cidades, ou uma vez ou outra a gente poderia ter algum relato, né, de outro estado. Mas eu, particularmente, não imaginava que a gente teria tantos relatos de outros estados, de outras cidades, como nós tivemos. Né? Isso me surpreendeu positivamente. Não sei o Marcelo, assim, como você também recebeu isso, Marcelo. É, na verdade, Amanda, foi uma coisa assim, bem empírica, sabe? Que, ao mesmo tempo, a gente queria ouvir as pessoas. Acho que tinha, tinha também uma questão que era a gente não se sentir também assim sozinho no mundo, né? Isso, saber um principalmente pouco... isso que o Marcelo <risos> falou. Acho que o podcast, ele nasce com essa sementinha, assim, nossa, parece que eu estou tão sozinho, não quero me sentir, quero ouvir outras pessoas, é, pra, de certa forma, não, não ficar com... confortável, né? Claro que não Não é essa a palavra, mas saber como, como elas estão, né? Como nós, nós não estamos sozinhos, né? Acho que o pontapé só foi aí, né? E tem muito disso que o Marcelo é. colocou mesmo. Agora, sobre o recebimento do material, é, de maio a agosto, a gente recebeu mais material. Assim, quantidade maior, né? Já ali, por volta de setembro, outubro, novembro, é, teve uma queda no recebimento desse material, a gente continuou recebendo, mas não como recebíamos antes, né, e aí eu não sei se tem uma questão aí também, que algumas empresas voltaram a, a muitas empresas voltaram ao normal, entre aspas, né, ali ao presencial a partir de outubro, setembro, né, é, mas logo em seguida muita gente... Pegou o Covid também com essa volta, né? Então, não sei se tem relação ali nesse momento, essa queda de envio dos materiais, né? Recebimento, né, na verdade, desses materiais envio por parte das pessoas. Marcelo? É, uma coisa que depois que o material ficou pronto, a gente olhando assim com um pouco mais de distância, acho que até escrevendo também para o artigo do material da Unicamp, é, foi fazer algumas relações assim, conceituais né? que, a princípio, no processo de produção, a gente não tinha feito. Como a ideia do Benjamin, né? da de trabalhar com, a, com a, história, a história dos vencidos, essa ideia de, de microhistória a partir das, das narrativas né? é, orais de cada cada um dessas 50 pessoas que participaram conosco, e, e é uma coletânea assim, muito variada, do né? ponto de vista assim, de gênero, de faixa etária. Então, gente, uhum. Em outubro, por exemplo, a gente fez uma, uma seleção assim, especial só com narrativas de crianças, yeah. é, que, foi bem, que foi bem legal. É, então você tinha idoso, gente de várias, de várias profissões, né uhum. então é muito, é um recorte assim, muito na verdade não é um recorte é uma coletânea muito diversificada do ponto Sim. de vista é, de narrativas né de experiências vividas durante esse tempo difícil que foi a, a pandemia e aí depois que isso passou que a gente se se distanciou um pouco é que a gente começou a pensar fazer essas essas interrelações né conceituais e pensar que de fato o que a gente tinha conseguido produzir mesmo que de forma assim é, de forma empírica, né? Sem, sem muita digamos assim, sem muita programação de como isso seria, de como isso aconteceria, qual seria o desfecho lá, lá adiante. A gente sinceramente não tinha expectativa de produzir 50 episódios. Isso foi uma... 59. 59. É. Então então foi para nós também uma uma surpresa boa, né? De ter conseguido chegar a essa marca tão, tão longeva. É, e nos ajudou a pensar também um pouco sobre essas questões, né? Assim, como, de alguma forma, esse trabalho estaria ajudando na construção de um registro é, de histórias orais desse como período da aí? pandemia, né? Então, Thaís, Thaís quando a gente perto de aposentar, como é que será que a gente <risos> vai visitar esse trabalho, ainda daqui daqui 30 anos, como é que vai estar o mundo e o que, que é. a gente vai... É, se lembrar e que leitura a gente vai fazer dessas histórias daqui a algumas décadas, né? É, então, enfim, eu acho que tem também essa essa questão da gente ter gerado, né, um tipo de registro, registro. histórico é, dessas pessoas que não teriam em tese um espaço, né, para registro das suas histórias, das suas percepções de como elas reagiram, né, ao, ao período da pandemia, porque a grande mídia ela está focada em outra coisa, né? Ela está, ela tá de olho em, em outras premissas, em outras, é, enfim, em outras questões. E que de certa forma a gente que está, enfim, né, no outro campo, né, que é no campo da produção é, de conteúdo educativo, de conteúdo cultural, com foco na cidadania, é, e também sem a pressão, né, que as, as as grandes emissoras têm por audiência, por por outras questões que a gente não enfrenta. É, e aí a gente tem também a possibilidade de pensar né esses esses ou Essas outras possibilidades esses outros vieses de narrativas De produção de conteúdos Que o lugar que a gente ocupa né Dentro do, do universo de produção de conteúdo Como um todo é, Nos possibilita Sim não Super interessante o que você comentou Eu já vou pegar carona Você citou na ideia do, de vocês estarem criando um registro histórico E da possibilidade de revisitar esse material Daqui a muito tempo é Uma coisa que a gente conversa com todas as iniciativas e que são questões interessantes, porém um pouco preocupantes às vezes. Que vai ser legal de ouvir de vocês que estão na área do audiovisual. É como que vocês estão trabalhando, como que vocês trabalharam com a preservação desse material? Conta para mim a história de um registro entre uma pessoa gravar um áudio no WhatsApp, potencialmente esse áudio chegar para vocês, esse áudio ser colocado nas plataformas de disponibilização de podcasts e mais onde que esse áudio está arquivado, onde que isso está guardado? Como que foi o procedimento, como que é a história de um arquivo, de um depoimento, de sair da boca de uma pessoa e entrar nos ouvidos de outra pessoa? E como que vocês vão poder revisitar isso daqui a 50 anos? <risos> isso é um caos. Ai! Ó, vou ser bem sincero para você, nós estamos tentando comprar um... Como é que é o nome, Thaís, do negócio que a gente está comprando? Ai, é... é... É um sistema de arquivamento isso. digital. fugiu aqui o nome, mas tem um nome chique para isso. <risos> Então, assim, um grande servidor que tem fitas em LTO. Uhum. É, e registram que, isso. Que vai, que vai possibilitar arquivar isso e vai ter um sistema de busca da, das nossas produções. Mas, sendo bem sincero, uhum. gente, assim, hoje o arquivo que a gente tem mais organizado são os arquivos que estão nas plataformas, tanto no YouTube, quanto no Deezer, é, meu país. Não, mas Sim. esses arquivos do Diário da Quarentena, eles estão no drive do nosso, nosso Gmail, né? Assim A gente tem lá esses arquivos recebidos. Mas se por acaso algum dia a universidade falar, fala, ah, vocês não têm mais acesso ao Drive do tamanho que nós temos, né? Que é um drive grande, que nós temos contratado, aí eu não sei o que, que vai acontecer. A gente tem que fazer o download disso e arrumar um monte de HD para guardar é. tudo isso. Mas a gente não tem, assim, isso sistematizado, sabe, como precisaria estar. Porque a nossa história, do ponto de vista né, de anos, ainda é pequena. A rádio vai fazer cinco anos agora, em outubro de 18, e a TV faz quatro. Então, na verdade, nós temos uma história curta. É, mas é, isso é uma coisa que nos preocupa, né? Porque, por exemplo, hoje, com a TV tendo tão pouco tempo, hoje nós temos dificuldade de localizar os arquivos do lançamento da TV, que aconteceu há quatro anos atrás. A gente não conseguiu achar. Está tá, tá gravado em algum lugar e a gente não sabe onde está o arquivo que tem as imagens do lançamento da TV com o reitor da época, né? o evento de, lança, de lançamento da TV. É, então, é, enfim, Ian, é uma coisa... A gente tenta organizar da melhor forma possível, mas a gente não tem ainda uma... Enfim, um lugar... É, profissional especializado para esse tipo de preservação de arquivo digital, é. sabe? A gente espera até no meio do ano que vem estar tá, com esse sistema e o tanto a parte de hardware e software adquiridos é, para a gente ter isso bem organizado, mas, mas enfim, por hora a gente vai se virando aí manualmente então, claro, e, e, e se eu posso dizer para vocês, essa é uma perspectiva que todas as iniciativas que nós conversamos tem em comum, esse é o um momento em que todas, e a gente vive uma espécie, uma espécie de paradoxo em vários sentidos né? nós temos a facilidade do salvamento automático, mas essa insegurança em relação a onde a gente está salvando e como que a gente está organizando então, é a criatividade que o digital nos fornece e a precariedade das ferramentas para a gente efetivamente garantir a autenticidade, preservação desses materiais. Então, essa é uma questão super recorrente. É, perfeito, não, mas, mas super importante a explicação de vocês. Porque as redes, elas funcionam né, como esse grande repositório, mas a gente não tem a menor segurança de quanto tempo elas vão durar. É, Assim como as redes surgem e desaparecem, né? como tantas já apareceram e já acabaram, é, fico pensando assim, se algum dia o YouTube receber, parar de ganhar dinheiro e resolver fechar as portas, ou o Spotify, ou o Deezer, ou tantas plataformas. O que, é que vai ser? né? Assim, porque muita gente, eu não sei qual seria do ponto de vista estatístico, mas eu penso que a esmagadora maioria das pessoas que e sobem seus conteúdos para essas plataformas, para essas redes, contam que lá vai estar tá bem guardado, né? vai estar tá bem arquivado, e a gente não tem a menor certeza disso. É. A gente não tem nem domínio de onde está arquivado, enfim. Né? É É verdade, você tem toda a razão. É exatamente isso. Essas instituições e esses softwares acabam cumprindo a função de arquivo, mas eles não são arquivos. E a gente está falando de material de interesse público que estão colocados sem nenhuma segurança né, em torno de contratos, de universidades, uhum. que, como, como a Thais comentou, você pode ter um contrato com o Google que mude para um contrato com o OneDrive da Microsoft no mês que vem. Sim. E esse processo de migração, ninguém garante que vai ter a integridade dos materiais e que vai ser feito com qualidade. É, ou então pode ser que termine todos os contratos, e aí realmente não se sabe o que fazer. Então é, é uma questão muito, muito complicada. É, quer comentar alguma coisa, Amanda? Acho que, que vocês já falaram, acho que todos os pontos mesmo, Que acho que todas as iniciativas né, estão enfrentando essa questão, e acho que a gente mesmo, né, é uma questão que a gente está aí tentando ver quais são os caminhos para tentar resolver isso. Mas é. nada adicionar também, pode... É, eu acho que já se assim, encaminhando para a parte final, eu queria perguntar um pouco sobre como foi para vocês é, encarar que era o momento de terminar esse projeto? Uhum. Porque a gente, estando no Brasil, num país em que essa pandemia, tanto a nível global, mas no Brasil em especial, quando termina a pandemia de Covid-19, uhum. né? E como que vocês definiram o final do projeto? E como que vocês, vocês já adiantaram um pouco isso no início, mas vocês puderem falar um pouco do legado desse projeto, não só em termos de novos produtos, novos materiais, mas quanto pessoal para vocês, de ter liderado um projeto que tratou de questões, como vocês mesmos comentaram, tão pessoais e tão, tão ligadas ao cotidiano de vocês mesmos na quarentena? Posso adicionar só mais uma perguntinha? Nesse sentido que também... Eu acho que vocês já tocaram nesses pontos durante a entrevista, mas só para a gente também dar uma enfatizada aqui no finalzinho, é, que acho que a conversa muito com o Ian pontuou agora no final. Uh, e como vocês enxergam a importância do projeto não pensando apenas para o futuro, né? A gente falando aqui da questão do registro histórico e como é importante o projeto nesse sentido, mas como ele foi importante para vocês no momento em que ele estava sendo feito, né? Que vocês falaram lá ah, que vocês estavam muito aflitos, era um momento que estava todo mundo meio que sem saber o que ia ser da vida de vocês, enfim, de uma forma geral. Então, qual a importância também é, dessas pessoas compartilharem, vocês compartilharem essas narrativas uh, do, durante, né, o processo que estava acontecendo, sem pensar aí no registro histórico em si? mas pensando para o momento mesmo que ele estava sendo feito. país. Bom, sobre a decisão, né, que é a pergunta sobre a decisão de parar, né, quando vocês decidiram que vão parar, de, que vocês iam parar de fazer a, os episódios do podcast, né? Na verdade, a gente para lá em dezembro de 2020, é, ainda em com a pandemia, né, aqui no Brasil, né, é, principalmente nas universidades também nós nós voltamos quando que nós voltamos Marcelo eu nem me lembro Foi agora em abril agora em ano. abril né desse ano é, mas aqui em Goiás né é, já em 2021 muitas empresas de fato voltaram né muitos dos trabalhadores das pessoas é, voltaram a trabalhar mesmo com a pandemia e mesmo ainda sem vacina para todo mundo naquele momento é... E aí a gente decidiu lá em dezembro que a gente não ia retomar esse projeto em 2021, porque a gente também não sabia o que ia acontecer, muitas, muitas pessoas tinham voltado a trabalhar também, então é, existia ali aquele choque, né, de... não era todo mundo que estava em casa né, naquele momento, né, no momento da pandemia nós tínhamos os trabalhadores essenciais né, nos hospitais, né, em cargos específicos, mas ali já em 2021 muita gente já, principalmente aqui né, onde estamos, já tinha voltado a trabalhar. Então a gente não viu mais naquele momento é, por que continuar. E também porque naquele momento a gente já não recebia tantos depoimentos mais. Né? Então a gente decidiu ali encerrar o, o projeto era isso mesmo né Marcelo foi isso em dezembro a gente decidiu por conta disso é, sobre o legado do projeto assim sobre essa é, o sentimento né de estar coordenando esse projeto por exemplo é, eu fiquei muito feliz porque naquele momento eu chorei editando vários episódios assim muitos episódios me eu participei da edição né de alguns dos episódios e muitos realmente mexeram comigo, né? Eu, se não me engano, o terceiro ou quarto episódio é de um taxista lá do Rio de Janeiro, que ele fala que 75 dias, que ele não, não, tem, não tinha outra fonte de renda, e que há 75 dias é, do dia que ele mandou o, o áudio, né? Tinha 75 dias que ele não via o pai, não via a mãe, não saía de casa e não recebia, seja, não tinha como comprar coisas em casa, não tinha como... É, fazer nada, e aí ele tinha que re se reinventar é, em casa fazendo outras coisas, aí ele foi consertar a porta, foi consertar coisas da casa que ele precisava arrumar, e que a mulher era uma trabalhadora essencial, e que então eles estavam se virando ali, como dava, né, é, naquele momento. E em outro episódio, é, uma mulher está dando depoimento que seu pai, é, ela tinha asma, e o pai dela estava internado com Covid, ela conta daquela, daquela angústia que ela sentia no momento de não saber o que, que ia acontecer, de não poder entrar na UTI para ver o pai, né, então, é, eu me sentia como aquelas pessoas, né, e eu Uau. também sentia que eu estava fazendo, de alguma forma, parte daquela história, né, a partir ali da edição desse, desse relato e da distribuição desses relatos na internet, né, é, então esse foi assim, um dos sentimentos que, que eu tive ao mexer com essa, com essa coletânea, né, e, e editar esses materiais, e eu acho que o que fica de mais importante é, assim, esse registro, né, de, do que foi esse momento para o Brasil, né? do que foi esse momento histórico no mundo. É, e nós temos relatos é, sobre a política nesse período, né? sobre como foi o comportamento é, de alguns brasileiros, mas principalmente né, do presidente nesse momento. Então, acho que fica aí esse registro para que futuras gerações possam... É, ouvir, né, e não esquecer que isso aconteceu, né, que vidas foram perdidas, é, às vezes é, por falta de, de interesse político mesmo, né, é, enfim. A outra pergunta eu não me lembro, gente, eu já esqueci, mas aí o Marcelo depois eu completo aqui. Marcelo eu, acho você responder, responder. eu acho que você respondeu tudo, a memória. É. É, acho que essa assim, no contexto do legado, eu acho que essa questão mesmo do, do registro, né, do registro histórico, é, da gente ter esses relatos dessas pessoas comuns, né, que não são figuras midiáticas, da gente ter conseguido de certa forma capturar a percepção delas, a leitura delas, né, a, as experiências delas durante esse período período da pandemia, é, que são relatos que enfim, dificilmente seriam registrados. É, em, em algum outro projeto que não tivesse, talvez, esse vinculado, né? Uma instituição de ensino ou a uma, uma, uma perspectiva que não é necessariamente comercial, né? mercadológico, e tudo mais. Aí, desculpa, assustei. Mas, enfim, acho que foi isso, né? É, e sobre essa questão também de, de parar, é, Goiás é um estado assim, extremamente conservador, né? vocês acompanharam a apuração dos votos, enfim, isso fica muito claro aqui, sobre como é que o eleitorado reagiu a, a, a esse eleitoral. Então, é um Estado que sempre, por conta desse, dessa postura conservadora da maior parte da população, sempre deu de uma forma assim muito... É, deixa a palavra aqui. Enfim uma forma muito arisca, sabe, em relação à, à, à pandemia. Hoje eu vi uma notícia na hora do almoço, 215 mil vacinas infantis perdidas em Goiás, hum. venceram porque as pessoas não vão vacinar, leva só o seu vacinar. É, então, essa, essa discussão né, do fique em casa, de não fique, que, que destino, do ponto de vista político, vai ser dada à pandemia, é, isso era uma discussão assim muito forte todos os dias, em todos os lugares que você ia. A todo momento, né, Marcelo? Era é, muito difícil isso. isso. É, então, depois daquele momento assim, do choque, né, que as pessoas passaram a, a normalizar as centenas de mortes, é que é isso mesmo, não dá pra, pra conviver com isso, é, parece que as pessoas também foram se entorpecendo, sabe? É, do ponto de vista da, da sensibilidade, da empatia, sabe? Assim, desse exercício de alteridade que é se colocar, às vezes, um pouco na, na condição do outro, é, e que não é bem assim, né? Acho que... É, acho que é, bom, eu pelo menos penso que, que não era que não é simples, assim, uma questão de querer ou não querer, de ficar em casa ou não, acho que as assim, claro. questões são muito mais complexas, precisavam ser observadas. Mas, em linhas gerais, acho que por conta também desse, desse posicionamento muito conservador, de parte grande da população, é parece que houve também uma tentativa de normalização, né, que a partir, sobretudo é, no ano passado, né, Thaís, a partir do ano passado, que era isso mesmo, então até, até o próprio governador, que é um cara, assim, bastante à direita, mas que é médico, e cuidou, assim, com a certa responsabilidade da das questões da pandemia era, era bastante criticada assim muito criticado parcela bem grande da população Acho o pessoal foi reeleito no primeiro turno porque o povo tem memória curta já deve ter esquecido disso né como já esqueceu parece da pandemia que não acabou considerando o resultado das eleições mas enfim é, eu acho que isso também impacta né porque a gente começa a receber menos é, narrativas e a gente percebe que em linhas gerais as pessoas já não estavam assim muito muito aí para máscara para os cuidados básicos né e, é. e, aqui, e quem se cuidava começava assim até a ser visto meio como um ot na rua né assim, de é, máscara, ficava, assim, pô, só tá você ficando. de máscara mais ninguém é. né então então enfim eu acho que por conta do lugar onde a gente está né sim do espaço geográfico da forma como essa comunidade aqui local ela também se organiza e pensa o mundo é, ou parte dela, né, acho que isso também ajudou para que a gente percebesse que, enfim, a gente Sim. já tinha feito uma parte, né, já tinha dado uma contribuição de alguma forma que era hora de, de parar. Entendi. Tem uma pergunta que não está no roteiro, mas me veio na cabeça, né, você falou da questão das eleições e dessa sensação de que a pandemia já foi embora. Eu sinto que nos últimos meses, com essa a questão da aproximação das eleições, esse foi o grande tema que tomou conta dos noticiários quanto das conversas, e a, a pandemia do nada parece algo longinho. Como que é para vocês voltar a falar desse projeto? Vocês falaram muito sobre ele desde que ele foi encerrado, ou ele foi algo que vocês terminaram e poucas pessoas perguntaram, não veio muito à tona? Como que está sendo para vocês assim voltar a pensar nisso, ou é algo que realmente vocês pensam constantemente? Ou... Explica para mim como que vocês se sentem assim com relação a, lei, a essa memória que já fazem dois anos, né, de certo modo. A gente produziu muita coisa, né, tá aí a pandemia. A gente tinha um, Sim, uma live né? diária que funcionou um ano, que era o Casa comigo, que foi um trabalho, um projeto de disciplina da TV, e internet aqui, que veio para a TV e a gente teve edições diárias durante quase um ano, em ah, 2000 e... ah. 2021, né, com temas, eram, eram temas variados, era uma revista, mas que tinha como pano de fundo a pandemia, então todos os assuntos se cruzavam nesse, nesse eixo. Então a gente produziu bastante e a gente teve uma relação, assim, de trabalho aqui e é muito forte, né, porque, enfim, eu e a Thaís ficamos aí pouco mais de dois anos dando aula remotamente, que, esse um período muito difícil, não só para os alunos, mas para a gente também. Para a gente, principalmente. né é, A universidade continuou funcionando <risos> e a gente gerenciava aqui, assim, dezenas de eventos mensalmente, fazendo esses eventos online, os três turnos. Dezenas você está você tá sendo... <risos> Simpático, muito é, mais que isso, é, diariamente. Na verdade, a gente acho que a gente atendeu em torno de mil lives durante dois anos. uma coisa assim, de... Enfim. É, é coisa. Então, um então, período pandêmico, por mais que muita gente pense que por fato de a gente ser universitário de universidade, de universidade pública, funcionário público, né, a gente não trabalha, não faz nada, fica à toa. Dormindo em casa e gravando vídeo para os alunos, que é a percepção de parte da população, né, sobre é, como é que foi o trabalho das instituições públicas que a gente ensino nesse período, é, foi um tempo, assim, muito intenso, né, porque Sim. esse negócio, no meu caso, eu tenho filhas pequenas, esse negócio de ser, ser professor, a gente cuidava do andamento dos projetos, minha esposa também é professora, minhas filhas estão são idade escolar, tinha dias que estava, assim, eu dando aula, a Júlia dando aula, também é professora, é, a Alice e tendo aula nas escolas. É, e, às vezes, ela chegava lá chorando, né? Eu, às vezes, numa banca ou em alguma coisa na aula, não conseguia entrar no Moodle. E aí, tinha que pedir para a aula, ia lá e logo já tinha que preparar o almoço, porque a pessoa que nos ajudava também parou de ir. Então, enfim, foi um, um negócio, assim, muito intenso. Mas quando a gente olha... É, em linhas gerais, para mim, pessoalmente, ainda é uma coisa muito presente, né? Porque eu, por exemplo, perdi um avô, perdi meu tio, é, perdi várias pessoas conhecidas. Então, para mim, é uma coisa muito muito presente, né? E hoje, aqui falando com vocês, nossa, podia ter gravado um episódio sobre o One Green, quando ele morreu, morreu em julho de 2011. Minha avó ficou doente, ele tinha 89, minha avó 85, e ele não resistiu. Ele era mais sadio que a minha avó, inclusive, assim, era mais forte. Tal. E tal Forçando com vocês, por que, que eu não gravei um episódio sobre isso? É, mas, enfim, é, a sensação que a gente tem no coletivo é que parece que é uma coisa que aconteceu há 20 anos atrás. É, Para mim, de modo particular, eu sinto ainda muito presente, porque eu ainda uso máscara, não uso mais em a. todos os espaços, mas, enfim. Lugares que eu acho que são mais. É, enfim, Perigosos. Que eu corro mais risco, hum. né? Ou que eu posso oferecer mais risco para as outras pessoas, eu ainda uso máscara, e isso é tido, assim, eu sou olhado como um ET, uma pessoa louca, porque eu estou usando usando máscara. Então, eu percebo, assim, que aqui no lugar onde a gente vive, talvez não seja a realidade de, outras, de outros lugares, é, essa, essa sensação de distanciamento histórico ainda é, é uma sensação já de uma coisa longínqua. De modo particular para mim, que tive uma relação assim muito intensa, sabe? Assim, de trabalho, de relação com família, de enfim, de mortes, na na morte da minha família. É, e talvez por uma questão que é de percepção pessoal, é, é uma coisa que ainda está muito assim à flor da pele, sabe? Uhum. Ainda... Ainda, ainda uso medicamento para manter minha uhum. meu psíquico em ordem, porque foi um tempo assim muito difícil. Né? Nunca tinha tomado remédio assim, para essa finalidade de... de é, enfim, você se sentir melhor, né? mais calmo, mais tranquilo, mais confiante, que as coisas vão acabar bem. E a, e a pandemia me exigiu isso, porque eu acho que se não fosse ajuda médica, e é, medicamentosa eu teria, assim, surtado, literalmente, né? Mas, é. mas enfim, infelizmente, tem muitas ajudas, né, que nos que nos auxiliam para seguir adiante. Mas, é, é, é enfim, é relembrar um período muito difícil que eu acho que a gente não superou ainda, embora muita gente pense que já está todo superado e não está, né? Aqui a gente tem muita resistência com vacina, né? Muita resistência em Goiás com vacina. Uh, enfim, é, e, e isso tem sido infelizmente uma prática em muitos lugares né? volta aí de doenças que já estavam erradicadas é, então assim, de modo particular quando você pergunta o que, que significa relembrar isso, é, enfim parece que é olhar no retrovisor e ver assim logo ali, né? algumas coisas que vocês perguntaram eram muito específicas, a gente precisou aqui fazer uma colinha, mas do ponto de vista assim, da experiência de vida me parece ser assim, uma coisa que aconteceu ainda uhum. muito próximo. É. Também tem essa sensação que o Marcelo traz aí. Eu perdi dois vizinhos e dois vizinhos muito queridos, na, na, bem no início da pandemia. É, é, foi um período de muito medo, assim, é, que parece de fato, como o Marcelo colocou, né, como se eu estivesse dirigindo um carro e eu tô vendo o carro atrás é esse momento, sabe? Essa... Parece que eu tenho a sensação de que a qualquer hora ele pode bater no meu carro, assim, que isso pode voltar, né? No sentido de me sentir segura. Temos as vacinas, graças a Deus, né? Mas parece que eu vejo que a população cada vez menos tem se cuidado para isso, né? Não tem que tomar as outras doses e, enfim, não sei o que vem por aí, mas torço para que fiquemos bem, né? Sim encerrar a entrevista, mas agradecer de verdade uhum. é, não só todas as respostas que vocês nos deram sobre o projeto, mas a abertura que vocês é, tiveram também para falar sobre a experiência pessoal de vocês e a sensação de trabalhar com isso, né? Porque a gente está falando de memórias sensíveis, né? E as memórias e coletar memórias sensíveis sobre um evento limite que atingiu também a quem está coletando essas memórias e que faz parte da nossa rotina é muito complicado, né? vocês estão vivendo uma experiência de imersão, coletando os diários de quarentena, estando em quarentena, e criando a partir desses diários que vocês ouvem, os seus próprios diários. Então, muito obrigado pela abertura que vocês tiveram, Eu queria perguntar se vocês querem fazer algum comentário final aqui, dentro da gravação da entrevista, Não, eu quero agradecer sim, pela conversa, né? Pela, pelo interesse de vocês na, no trabalho que a gente desenvolve aqui na, na Universidade Estadual de Goiás. É, enfim, agradecer também a País, que, que é uma grande parceira, companheira de trabalho aqui na universidade, é uma pessoa muito querida e muito sensível também para para essas e outras e outras narrativas que a gente constrói juntos aqui. Então, enfim, agradecer a vocês pela oportunidade de poder compartilhar com outros espaços, né, outros ouvidos aí que vão poder também nos ajudar a construir um pouco essa história que está aí em curso. Ah, eu quero agradecer também, Ian, a vocês pelo interesse, né, e colocar tanto a rádio quanto a UEGTV à disposição, caso vocês precisem de alguma coisa futuramente, tá. Agradecer também ao Marcelo, que sempre topa as iniciativas, né? que sempre topa os, os projetos e é isso. Obrigada.